Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe seu corretor do Brasil Gente, que imóvel diferenciado que você vai ver Tem coisa nessa casa que tem o estilo suíço Feito por um arquiteto da Suíça aqui em Gramado, tá? Esse imóvel em Gramado Tem coisa aí que você não vai ver em lugar nenhum Nem antiquário, nem museu os vovôs e as vovós de plantão vão se apaixonar, que tem coisa que vai lembrar a infância de vocês aqui. A casa tem 250 metros quadrados, ela tem um terreno de 650 metros, ela vai de rua a rua. Ela vai numa rua lá atrás, que é a Vila Suíça, e ela sai aqui também, nessa rua aqui. A frente dela é por essa rua aqui, né? O um Jardim Lindo Maravilhoso tem aqui, na frente, e mais espaço lá atrás. Gente, a arquitetura dela é diferenciada, os detalhes dela é coisas que vai lembrar com certeza o vovô e as vovó nós já vamos acessar ali vamos entrar pela casa já de uma vez Olha só, gente, a porta de entrada já é diferenciada, ó. Então, quero te convidar, seja bem-vindo e seja bem-vinda à sua residência de gramado na Serra Garrucha. Gente, olha a decoração. Começa aqui com... Olha os espelhos, gente. Olha só o detalhe disso aqui. Olha só, gente, o que tem... De decoração, aqui a casa tá. Aliás, a casa tá com excelente preço, tá bom, gente. Ela tem um preço com a mobília, com a decoração e sem a mobília e sem decoração. Gente, tem coisa aqui: tem quadro da Holanda, da Suíça, tem tapete persa, tem vários e vários lustres com pedras. Esvairoves que olha só: o que tem gente, a prataria, gente. Ó, tem prata, tem ouro, tem bronze, tudo isso tem um valor. O preço da casa, digo que ele está com um ótimo preço e ele estuda receber imóvel. Porto Alegre, praia e uma parte em dinheiro. O valor eu vou deixar sob consulta, você clica no link aqui embaixo e fala com um de nossos corretores. E agora eu quero te mostrar os detalhes, gente. Olha só, aqui é uma sala de espera, ainda não é o living da casa. Olha que lindo, gente, ó. Pode ser que não relembrou a sua infância agora você que tem um pouquinho mais de idade, olha o reloginho que legal, ó, bacana né, olha só gente, vamos explorar então a casa, tem muito detalhe aqui, muito detalhe, papel de parede em toda a casa, aqui a gente tem gente, a casa ela tá com um projeto original, foi feito pelo arquiteto, por um arquiteto suíço né, olha aqui gente o living dela ó, piso tabuão, lareira lenha, esse lustre aqui é de pedra que gente, Aquele abajur lá, e esse outro aqui, 20 mil reais cada abajur, aqui da, da Sierra Móveis, olha só, isso aqui são o, ovos, gente, ó, ah, me escapou o nome, ovos, ovos holandeses, importado também, olha só, aqui tem mais uma prataria aqui também, olha que legal isso aqui, gente, ó, sofá feito exclusivo pra cá, gente, olha só as cadeiras Luiz XV, olha que lindas essas cadeiras aqui, Ali é o living da casa, o ó, o televisor tá ali, quero te mostrar, olha esse ilustrizão, gente casa bem diferente, ó Isso aqui são os Santos Barrocos também, gente, ó Lá do Rio de Janeiro Inclusive, tem detalhe aqui, gente, de uma, de uma pessoa, servo de uma pessoa famosa Que a gente vai explicar para você que tiver interesse Que também pode ser vendido, que tem nessa casa aqui Olha que lindo, gente, ó, bastante prataria e aqui, meu caro, esse aqui é o Thor. Né, Thor? Né, Thor? Né, Thor? Ah, que bonitinho. <risos> Deixa eu mostrar a tua casa, Thor. Deixa. <risos> Ó, esse é o Thor. Ó, agora ele gostou do carinho, né? Olha que diferente isso aqui, gente. Ó, isso aqui é da Índia. Os tapetes todos da casa são persa. Ar-condicionado 18 mil BTUs. Aqui, então, é a sala de estar. Essa é a vista que você vai ter sentado aqui da casa. Olha que estilo diferente Gente, sem falar que essa casa tá praticamente o preço de terreno Praticamente preço de terreno Só pra você ter uma ideia, tá? Aqui um segundo Livre, um segundo estar. Vou sentar tomar aquele chimarrão Olha que diferenciado, gente Aqui a gente tem tipo uma sacadinha com vista para mata aqui Olha que linda Toda fechadinha de vidro Aqui na frente a gente tem Eu não sabia o nome, agora eu descobri o nome, gente deixa eu te explicar sabia que isso aqui se chama salamandra isso aqui olha que diferente ó todo de ferro fundido esses vasos aqui gente são de cobre para guardar lenha também espelhos todos antigos né lustre olha só esse espelhão aqui ó tem ar-condicionado aqui também vamos lá vamos explorando olha só a casa tem dois dormitórios em cima e um embaixo tá esse aqui é o primeiro dormitório seja bem vindo então ao primeiro dormitório Todo ele é com tapete, gente, ó, pra você não se preocupar com frio, frio, né, pisar o pé descalço. Duas camas de solteiro, guarda-roupa ali, televisor, olha um, um espelho bem diferencial, gente, ó. Não vou abrir o guarda-roupa, então esse aqui é o primeiro dormitório. Aqui a gente tem um banheiro social, ó, tudo isso aqui fica no banheiro social, a gente, todos os fixos, né, e os, e os decoração. Tudo isso é negociável com o proprietário. Olha as portas, gente. Diferente, né? A porta do quarto também é assim. Aqui tem tipo um uma um tampo, né, gente? Olha que legal esse aqui. É o horário, viu o relógio? É horário de você ligar pro corretor <risos> e comprar esse imóvel. Aqui tem outro acesso pra rua. Só te mostrar aqui a cozinha. A cozinha eu acho que é a parte mais moderna da casa, né? Ó, tem um fogão cooktop, um São Gabriel preto, um exaustor aqui, torneira, mano, comando, já com água quente, armários, a, a, a prata, a louça, tudo isso aí, a gente tem um valor, inclusive, real, pelo pela antiquário, e também tem um valor sentimental, mas, com certeza, algumas coisas você pode estar comprando direto com o preço da casa. Tipo, porteira fechada. Ó, olha o telefone aqui, gente. Vamos explorando Aqui a área de serviço da casa Área de serviço grande, equipada máquina de lavar, máquina de secar Tanque, armários Olha, tem bastante coisa aqui Não repara a bagunça aí, né? Dona Letícia vai me matar <risos> É o outro que cuida da casa aqui Olha só uh, Aqui a gente tem um, uma outra sala de estar Um espaço gourmet, como assim dizer, né? Aqui tem uma lareira Essa aqui é a lareira fake Ela é a gás, tá gente? Ela é a gás. E olha isso aqui, gente. Outro lustre de Isvairovski aqui, ó. Todos os lustres são de Isvairovski. Caríssimo. Para quem não sabe, Isvairovski. Essas pedras aqui, gente, ó, são de cristais. Cara, nem vou mexer nisso aqui. Calma, calma. <risos> Só de decoração que tem aqui, com certeza a gente dá para comprar vários carros populares e olha isso aqui gente nem sei o que, que isso aqui meu cara isso aqui veio do Titanic eu acho não sei oh que bonito cara é do Titanic ou é do faraó não sei mas também pode ser incluído no preço da casa ali também gente olha que legal aqui as pratozinhas xícara ali linda né aqui gente então é um espaço um cantinho que o pessoal usa Olha só, gente, toda essa, tudo isso aqui é bronze, gente, ó. Olha que top. Tem até um gatinho aqui dando, chamando aqui, ó. Liga, liga, liga, liga, liga, liga. <risos> liga pro corretor, vem comprar essa casa, meu caro. Aqui tem mais uma pia, mais armários aqui, gente, ó. Tudo isso aqui também fixo, fica na casa. Uh, tem um jardim ali atrás, eu vou te mostrar uh, O imóvel tem ligação com outra rua Eu vou te mostrar no final do vídeo uh, Aqui tem um televisor, uma estante Aqui, gente Tem um... Olha, tem vários botões aqui Vamos apertar esses botões aqui Já tá ligado, já <risos> Aqui uma outra salinha Outro sofazinho com tapete, tapete persa Tá bom, gente? Aqui, gente, olha que legal Mais relógio, ó, tem vários relógios na casa ó, Londres Brasília E Tóquio e aqui, gente, olha só, aqui tem mais outra salinha, gente, olha só, aqui é a salinha do chá, olha que linda, toda ela de vidro, iluminação natural, outro lustre com pedras Swarovski, grama sintética para dar aquele ar de, de vegetação, né, gente, aqui. E agora nós vamos subir, eu quero te mostrar os dormitórios lá em cima e depois eu quero te mostrar o pátio ali atrás da casa, vem comigo, vamos lá. Já me perdi aqui onde é que eu vou, aqui é o quarto <risos> Aqui, vamos lá Vamos subir então Olha, tem até um tigre ali, gente, ó Isso aqui é a cama do Thor Aliás, o Thor Tá por aí Tá lá só vendo a gente, ó Olha que legal isso aqui, gente, ó Ah, isso aqui, gente, ó É de um artista famoso do Rio de Janeiro Veio pra cá também Comprado, acho que em Leilão tudo isso aqui, gente, ó Pode ficar na casa Cara, nem sei pra que que é isso, meu Jesus Nem sei pra que que é isso Olha só esses vasos aqui, gente Olha que lindo Pé direito da casa, alto Ali tem mais dois vasos ali em cima Agora sim, vamos subir Aqui então, gente, uma outra só de estar Cadeiras luz 15 aqui também Outro lustrezinho com pedras que também Aqui, gente, ó Olha que legal esse Todo espelhado, trabalhado Caraca, deve ser um peso Aqui tem mais um detalhe aqui, gente, ó Mais um armário Com louça Que eu nunca vi, hein? Aqui tem uma espada, gente, ela é Ouro maciço também pode ficar no pacote porteira fechada, inclusive é de uma pessoa famosa do Rio de Janeiro. Você que tiver interesse, vier, você vier ver a casa, a gente explica tudo. Aqui em cima tem mais dois quartos e mais um banheiro. Vamos entrar no banheiro aqui, gente. Olha o tamanho, grande, né? Também tem um lustre aqui no banheiro e o telhado aqui é diferente, gente. Olha. Original da casa. Aqui é o box, aqui atrás, ó. E aqui, meus caros. Olha que legal esse aqui, gente. E aqui, meus caros, então, é um dormitório de solteiro que virou uma cama de casal. Só te mostrar: até no corredor aqui tem um lustre, gente, olha. Muito requinte aqui. Vamos lá. Vou ligar a luz aqui. Olha só: até no quarto tem um lustre. Aqui era uma cama de solteiro que acessava a sacada. O proprietário botou uma cama de casal que ele recebe bastante visitas. Armário também aqui em cima. Praticamente tudo é tapete, gente. Ó, Foi trocado há pouco tempo também. Quando você vier, faz favor, limpa os pés, né? <risos> Tô brincando, gente. Vamos lá. Olha só. Aqui, gente, então, é o quarto principal. O quarto do casal. Olha que lindo esse quarto, gente. Vai tentar entrando no quarto da... Princesa da Branca de Neve, né? Olha tem até o espelho tá ali já da Branca de Neve, né? Olha que lindo, gente, aqui esse lustre, ó. Olha o detalhe da cabeceira lá atrás. Olha a cama ali, meio caro. Lustre aqui também de cristal, mais um quadro. Nem sei o nome disso aqui. Ó, tem uma coisa ali que é interessante, para deixar a bebida geladinha. <risos> lindo, né? Olha só, gente, isso aqui, E aqui, esse, essa suíte, então, ela acessa esse, esse terraço aqui, gente, que é uma sacada aqui. Essa, toda ela com trepadeira já. Ficou lindo isso aqui. Olha só, lá dá pra ver a rua, gente, ó. Bom, dá pra ver a rua, que é a Vila Suíça, que ela está a mais ou menos 850, 900 metros da Avenida Borges de Medeiro, que é a principal aqui de Gramado. Gente, olha esse espelho, gente. Vai dizer que não parece? Parece, não parece? Parece, né? Eu até vou fazer uma, uma pergunta aqui pra você Olha só Espelho, espelho do cliente vendedor Diga pra mim Quando que o comprador vai me ligar? <risos> Gente, liga pra nós Essa casa tá com preço de terreno, meu caro. Preço de terreno E você pode fechar o pacote e levar tudo que tem aqui Já pensou? Então tá, vou te esperar, hein? Vamos continuar o tour na casa, vem cá Olha só, vamos lá, então vamos, quero te mostrar agora o jardim lá atrás da casa, o pátio da casa, você vem comigo? Então vamos lá, descendo agora aqui, deixa eu descer, acabou? opa, não acabou ainda, vou mostrar o jardim ali, tudo ah, bom? É. Vamos ali mostrar, vamos por aqui, olha, apareceu um amigo do Thor aí, é. <risos> e aí cara? Amigo? amiga do Thor, olha só gente vem cá, esse é o nosso colega aí agora eu quero te mostrar o jardim da casa, tá? A casa ela tem praticamente quase 700 metros de terreno, ela vai de rua a rua e ali atrás, na rua de trás o proprietário fez uma garagem, então ele guarda o carro ali e mais o espaço que tem para estacionar na rua da frente, vai de rua a rua, olha só aqui tem um jardim maravilhoso Ali ele fez um depósito para guardar as coisas dele, para limpar o pátio aqui. Olha só gente, eu vou fazer uma panorâmica aqui de cima. Olha só, a casa é cercada de verde. Claro, tirando as roupas ali que são rosa e branca. <risos> a casa é cercada de verde. Eu acabei passando sem perceber. Ali é um furoto tá gente? Aqui também, maravilhoso, elétrico. O proprietário usa muito, inclusive no inverno. E ele ajuda bastante, tá bom? E aqui então a gente, é a garagem. Eu te mostrar, ó. Tem um poçante tá guardado aqui com a capinha. E aqui, meu cara, olha só: você acessa outra rua, finalzinho da rua aqui. Uma rua sem saída. E aqui é a Vila Suzana, tá? Um bairro nobre que é anexo ao centro de gramado. Você está a menos de um quilômetro da a Pé no centro aqui de gramado. Gente, deixa eu te mostrar aqui a frente da casa, você tem uma ideia que ela não é pequena, olha. Olha, gente. E aí, gostou da casa? Gostou do imóvel? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, para não ficar muito grande. Quero te agradecer se você ficou até o final do vídeo. Desculpe pelas brincadeiras, mas <risos> é o meu jeito de ser, né, gente? Aonde alegria, aí a Deus, né? Deus é uma pessoa que transmite alegria, não é tristeza, tá bom? Muito obrigado, quero te agradecer de coração. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo, não esqueça hein gente, entre em contato com o corretor, com a gente aqui, até comigo se você quiser, tá? meu telefone está aqui embaixo. E você não vai se surpreender, cara, a casa está com preço de terreno. Um abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau.